Bolas para o Pinhal, terceira edição, e a produção disse-me que me queres trazer uma história hoje. Quero, sim, quero trazer-te uma... uma história que eu vivi. Tu, tu viveste a passos, sim. Tu estavas lá, mas não, não viveste sempre, não viveste como eu viveste, ok. Percebes? Okay. Viveste, foi pá, eu, eu lembrei-me disto porque estava a ver um programa agora tipo também dar props às pessoas que que fizeram, que trouxeram isso, que foi um chama-se, conta-me como foi, ou conta-me tudo como foi, não sei, é um, é um programa no YouTube, hum. que tu vais lá, hum, tipo, contar uma história qualquer, estás a perceber? Sei, sei. Eu tive a, vi esta, já, já, já acompanhava esse programa, e eu sempre achei hilariante, tipo, pessoas random que ninguém conhece, estás a perceber? Uh, chegar, uh, contarem uma peripécia qualquer que passaram na vida, uhum. que lhes marcou. Certo. E que normalmente tem que ter um bocado de piada, senão também claro. né, é, só, só, é só aborrecido. E eu estava a pensar e lembrei-me. Oh, pá, eu tenho algumas histórias assim um bocado caricatas que já que nestas 26 primaveras que eu já que fiz, tipo, já experienciei. E pá, pensei um bocado e lembrei-me de uma história passada em Paredes de Coura. Que é sempre, para começar, é sempre um bom spot. Percebes? Paredes de Coura, as histórias, acontece lá muita merda. Ai, eu, um, acho que já sei qual é. Em 2014, mais ou menos? 15. Em 2015? Foi 2015, sim. Que nós estávamos, Que nós estávamos. Estávamos lá, não é? Uh, e no provavelmente É que eu sei só quantos dias? Cinco dias? Seis dias? Acho que o festival são três, mas nós tivemos lá seis. Pronto, mas no Pai no quinto dia, ou no quarto dia, estás a ver? Em que já estávamos, de facto, a nossa cetamina já não era pá, já não era a melhor, já estávamos cansados, também já estava um bocado farto de comer massa e piatum, tínhamos que, já estava, o meu corpo não estava a funcionar muito bem. Uh, numa noite de, de, pá, de álcool e afins, não é? Um, que até foi na noite de Time agora mandar props à comunidade de cultura e arte, <risos> mas foi numa noite assim qualquer que eu, que eu fiquei, que eu fiquei, que eu fiquei num estado um bocado debilitado, não é? Eu e um amigo meu, que vamos chamar o Tiago, eu e o Tiago, fiquei, eu fiquei num estado debilitado e um, pai, quando dei por mim. Estava numa tenda com mais 15 pessoas okay. Daquelas da caixa O Tiago é aquele nosso amigo com mais ou menos um metro Carequinha, nessa altura usava barba a Baggy jeans, estava com uma camisola do Porto Baggy jeans, exato, camisola de basquetebol do Porto uhum. pai dos anos, para de 2001 ou 2002 Exato, exato, exato né? Cansada, né? Cansado mesmo, já toda... Já, yeah. só vias que era do Porto pela, pelo padrão Não era Sim. mais nada okay. um... Rabbi Grass ainda yeah. não... Yeah. Uh... Era mas, vital, é não vital era, era okay. bigra, que era de futebol, mas bora. Um, e então, e então um, eu pô, dei por mim. Pai, estás a ver quando tu a meio da noite isto, isto acontece com, com muita gente. Com, com quase toda certeza, que é tu apagas e de repente estás por ti e te aconteceu bem merdas, mas tu não estás bem em ti ainda, mas sabes que não estás no mesmo sítio que estavas quando da última vez que reparaste estavas em ti. Uhum. Percebes? Sim. Sei, eu estou aqui e agora estou nos maus hábitos. Como é que eu vim de? De casa para os meus hábitos, okay. mas -me jogar... estou fixe que lembro-me, começo-me agora a recordar das coisas e depois, mas estás na mesma muito fodido. Sim. Pronto, foi o que se passou. Eu estava num sítio qualquer que não me lembro, e quando dou por mim estou sentado, pernas cruzadas, numa tenda gigante, daquelas tendas mesmo de quem gosta de acampar, estás a ver que acampa já aos os anos? Pera aí mas o que é que é uma tenda gigante? Pá, olha, ora, pá, estávamos lá. Pá, na boa 15 pessoas <risos> sentadas, estás a ver? Okay. E, e havia um artista que estava numa cadeira. No meio, estás a ver, ou seja, estávamos todos Mas à a volta a da era tenda. Alta, não só era larga, como também era não, alta. Não, porque podias estar lá em pé, na boa. Okay. Nós estávamos todos sentados e havia um artista que estava sentado... Ah, isso era uma tenda de catering. Mano. Bro, era gigante a puta da tenda, estou a falar a sério, a tenda era enorme. E <risos> havia oh, <não>, é, <risos> é, é. lá um gajo, um, era um não artista? Era, não, era. eu digo, artista, não é tipo, era um gajo, não era artista, era artista. Ah, era artista. Ah, era artista, ah, <risos> era artista. Ah, era da vida. É, yeah, que estava sentado numa cadeira, estás a perceber? Acima de vocês. E eu percebi, ok. O este gajo é, é o líder. Okay. Exatamente. Aqui, aqui, então, exatamente. Eu sou, exatamente. Eu sou um servo dele neste momento. Só que eu reconheci-o. Que era um bacana que andava comigo na Orelha. Estás a ver na escola? Ah, já sei quem era, ok. E eu reconheci e fiquei mais descansado. Ok, estou aqui, não conheço ninguém que toma tá lado. Estava tipo duas. Dois... Básico... Ah, porque aquilo. Eu Eu mal reparei. é né? que eu estava a pensar. Vai ver aqui um sorabá que era gajo, gajo, gajo, gajo, gajo, gajo, gajo. Era assim, estás que, a ver? Quer não ficaste ao pé do Tiago? Não, não, não. Ah. Era, eu fiquei ao pé de duas raparigas e depois estava mais um rapaz uma rapariga, Era todo um rapaz. alternado? Era alternado sim Para a surubinha mesmo? Bro, tava... E aquele ah. gajo ia coordenar? Não sei, deixa-me... Eu não... Eu, não, eu, eu, eu primeira vez... É eu que que era, que... era o produtor mesmo Eu quando dei por mim eu estava Rapaz, rapariga, rapaz, rapariga Comecei okay. a ver tudo e comecei que vai, vamos começar a tirar a roupa de nada Pronto, foi isso que eu percebi Ou venha um leitão e vamos comer o leitão Foi isso que eu percebi <risos> E de repente começo a ficar um bocado tipo, preocupado porque não sei onde é que estou e estava a começar a ficar tipo tava um bocado cego. Comecei tipo, a entrar em paranoia, tipo foda-se, onde é que eu estou, onde é que eu estou. Reparo que há um gajo que eu conheço, fiquei descansado e reparo que à minha frente há o Tiago, um gigante, estás a ver, sentar de pernas cruzadas, tipo assim. E eu fico, ah, mais descansado que estou. De repente, começa a circular... AX, muita AX, estás okay. a ver? E vem um para mim... Um, e, basicamente, opa, eu estava um tão, tão bem feito que... Eu estava tipo a meio, estás a ver da fila, que, obviamente começava no gajo que estava sentado, estava tipo no, na ponta, okay. que nem é bem ponta, que estava tipo às 12 horas, pronto, mas não relógio. Okay. às 12 horas era o, era o gajo sentado na cadeira. E começava a circular, uma hora, duas, então era mortalha, mortalha, mortalha, Parecia, Parecemos uma fábrica, parecemos uma... À... Uma linha de montagem? Sim, tumba, okay. mortalha, mortalha, mortalha, filtro, okay. filtro, filtro, filtro, filtro, pronto, e estávamos lá todos a fazer o charuto, estávamos todos a fumar, estás a verdade estava um puta de um... Cada pessoa lá dentro fez um charuto? Sim, sim. Eu acho eu. Na minha patrocinado ideia, pelo gajo? Patrocinado, eu não paguei nada. -se a ver? Eu não paguei nada. Uh, ou seja, na minha ideia, isso, ac isso aconteceu. Tipo, cada um estava a fazer um charuto. Eu porque eu estava a fazer um e as rapazes estavam mal e também estavam a fazer. Okay. Um. E o Nel também. E o, e, o Tiago, e o Tiago. E o Tiago. E o Tiago também estava a fazer um. Tá -se a eu lembro que ele estava mesmo à minha frente. Eu estava tipo às 4 horas e ele estava às 7. Ok. Tava tava a, havia contacto havia visual. Havia contacto visual. Que até nos começámos a grisar quando andámos um para o outro. Ainda por mais, ele estava à beira de uma, de uma bacana muito, muito. Boa, estás a ver, eu fiquei que queria, já vai lá, já vi pequenquinho que queria <risos> <risos> quando tu, É tipo os pais, quando tu vives a vida do teu filho okay, ok, ok, ok um, e, uh, e pronto, e do nada começámos todos a fumar, começámos todos a falar uns com os outros O ambiente desceu muito, estava um ambiente um bocado tenso Porque acho que ninguém sabia onde é que estava E começámos todos a falar uns com os outros, a ver, ok, okay. eu comecei a falar com o rapaz que estava ao meu lado E com o outro, e com o outro, o rapaz também estava ali, tipo, estava tudo, estava tudo fixe Pá, de repente O, uh, o, uh, o ditador que era lá o gajinho que estava na cadeira, disse que precisávamos de água porque estávamos todos secos e verdade é, estávamos a fumar, tá... eu tipo, estava de facto, sim, sim. eu não sentia a língua estás a ver? Estava mesmo yeah. seco de boca e então, um, um, um, um gajo que devia ser amigo dele, disse, teve a brilhante ideia de, de ir de, de dizer para tirarmos à sorte, ou seja, para não ir um yeah. ainda para mais era ninguém, conhecia ninguém, estás a perceber? E podia haver -o ali um momento um bocado tenso, tipo, olha vai tu, e ele vai tu caralho, depois havia merda Uh, decidiu tirar a sorte, então saiu da tienda esse gajo, estamos a falar à noite, para e da manhã O gajo sai da tienda e traz galhos Estás a perceber? Galhos? Galhos Ah, okay. uh, pronto Sim e, uh, e disse, pá, agora, para ver quem é que vai buscar água O galho mais pequeno daqui, tipo, tem que ir buscar água Mano, porque é que o gajo saiu para ir buscar galhos para essa gente toda e não foi buscar ele água? Não, não, porque não, era peraí, mais porque fácil, não é, yeah, porque basicamente tu era só sair da tenda, tinhas lá merdas no chão, tavas no meio no monte, estás a ver, e tu para buscar a água, era num, num daqueles uh, jerrycans, estás a ver, uhum. e grandes, como o caralho e tu para buscar a água na zona onde eles estavam tinhas que andar ainda um bocado, estás a ver uns bons, tipo, e não era a demoravas tipo, ir e vir, era para aí 20 minutos só tu, okay. no total. Então, chegou o bacano, cheio de galhos, estás a ver, para dar às pessoas todas e diz, pronto, agora vamos tirar o gajo. Ah, porque o cabrão do líder não tinha que repreender nessa, nessa cena. O gajo do líder, tipo, não, não saía dali, estás a ver, não saía. Também estava na tenda dele, é verdade. Começou... A tenda dele, a, a distribuir... <risos> a droga dele, a dele, era tudo... Okay. <risos> Mas o gajo chegou, assim, o gajo cheio de galhos aqui, assim, e de repente, bom, tu um, tu tiravas um, tu tiravas um, tu tiravas um, tu tiravas um, tu tiravas um. Tu tiravas um. É a minha assim? vez. Não, estava não não, assim, estava ser... assim ah, ah, E tu não vias, talvez ah, tipo as essas... cabeças claro. Eu tirei o meu E olho olhei para o meu e pensei Olha, um galho médio, aceito Não vou sair daqui e aceito o que me vão Fiquei, fiquei, olhei para o lado A bacana tinha um deste tamanho E eu fiquei <risos> <risos> Foda-se Foda-se, foda Deus nós aqui não tem de antes <risos> Uma expressão okay. Eu fiquei foda-se, mas pronto, olha Estava a ver, o meu, o meu não destoava de nenhum Estás a ver? Okay. Ah, nunca... Fiquei opa, descansado para lá, olha. Fico contente Eu pudor. sei que é que a lei do universo define esses momentos Eu sei, fico descansado À minha frente Está o, o Tiago E estou contente porque sabes que... E como sempre E como sempre, por acaso, esse nosso amigo tem uma merda Que é, sempre que há coisas a tirar à sorte Sempre que há merdas que ele não tem controlo E ele fode-se, é verdade, ele <risos> fode-se <risos> Até, Até quando tem controlo Até quando tem controlo mas <risos> sou mais azarada Ou duas pessoas mais azaradas com que eu conheço que um na conhece. boa <risos> E então, eu que eu por acaso, antes de tirar o galho, estava a olhar para o Tiago, estava a pensar Ah, isto bacana vai ser ele, tenho a saber, estamos aqui 15 pessoas tu, tu ficaste descansado quando viste o Tiago inicialmente, não porque era alguém que tu conhecias era, mas era porque era alguém que tu conhecias que, se, que é exarado Se vai foder naquela situação E então, vai, vai o Tiago, tira o galhito E eu a pensar, ah porque já é grande, muito grande Então eu penso, ai vai sacar dali um puta de um troço <risos> <estás a> <risos> Que eu nem sei de onde é que vem não Saca-te uma coisinha assim deste tamanho Opa, que era, de facto, havia um que era muito mais pequeno que os outros todos, que era claro, para lá, claro, claro, claro. tipo, a medir, estás a ver? Claro. A é medir é -me é -me uh, galhos. <risos> é -me galhos. Opa, então sa ele saca aquela cena, e eu sei que começo-me a rir logo, tipo, tinha que, claro que tinha que ser deste bacana, calhar. Uh, e de repente, o pessoal começa todo, ei, o gajo é que tinha que apontar, para o, a, apontar para, para, para o Tiago, a dizer, ei, tinha que ser o galho mais pequeno, e o pessoal, pronto, entrou Tudo naquilo. Tudo foi segundo falso. Pois fui, pois fui. Ah, tinha tinhas tava... uma vida com um galho enorme ao teu lado é? Mais valia ter partido pois o galho é. e Não, não, não, eu estava ali a chuchar naquele momento A até com o, o teu Aliás, amigo eu até acho, eu até acho só para tu perceber o quão bom amigo eu sou Eu até acho que fui eu que estava a liderar aquela Aquele roast ah. <risos> Eu Vai era o líder do roast é Que pau pequeno, Tiago, é pau yeah. é pau pequeno. E pronto, e pronto, e, pronto e, o nosso, e o nosso querido amigo Tiago fica um pouco constrangido Não é? Na realidade Que é body shaming <risos> fodido, diga-se de passagem E então, pronto, vi, o gajo virou-se e disse Olha, agora vais ter aqui ir lá buscar, pega no GRK E vai lá buscar, em estudo Que é para nós bebermos Qual é que era o tamanho do GRK? É que ainda era uma mar... Aquilo que vai lá para aí 10 litros ver? Ainda era uma cena okay. tipo Dois garrafões de Sim, ainda era uma cena grande okay. O Tiaguinho levanta-se, pega no GRK Todo fodido E estamos a, pensar, estamos a falar de um gajo que naquela altura Não aguentava muito bem as fardas Tinha... O joelho saía um bocado para o lado Sim um gajo de 2 metros quase, tipo, a cambalear no meio de uma tenda com um GRK na mão de 10 litros. Eu a pensar para mim, foda-se, já gozei com ele o suficiente. Estou-me a sentir um bocado mal, porque é meu amigo. Uh, ninguém daqui está a gostar dele neste momento, porque tá, é tipo o bobo da corte, porque está a ser pronto, é o centro das atenções, no meu sentido. Pá, eu vou ser bom amigo e vou com ele buscar, uh, vou fazer o esforço e vou com ele buscar a água e vou trazer lo e vamos curtir a noite Ok, então também te fudeste Então também fudeste, então disse lá ao gajinho, disse ao meu superior, desculpe <risos> Dá licença de poder falar e ele, podes falar sim, eu podes falar <risos> Não que vais deixar aqui 5 minutos a gozar com ele, podes falar, fala caralho, o que queres? Ganhaste, ganhaste -te? <risos> Tens uma patente <risos> já aqui em <sim>. o <risos> que é que tu queres? eu, ó pá, olho, eu vou com tá. o meu amigo porque, pá, eu conheço Fora deste. Não, tu bowl. na verdade. Não, não, não, não. Tu na verdade foste com ele porque sabias que se ele fosse sozinho nunca mais encontrava água e não voltava. Ah, mas espera aí! Era gajo ficar a dormir em cima de Jérrica. Mas espera aí. Mas espera aí. <risos> tu tinhas era cedo, ah, meu. A cena acaba aí. Foi que. Ele disse ao gajo, o gajo deixou-me sair com ele. Deixou-o, saio... o gajo deixou -o porque teve que dar permissão. <risos> sim, permissão. Tu pedes sim. para entrar na tenda e pedes Pede para, para sair, vocês, claro. Tens claro. Toda uma... ah, que ah, todo Respeito. Aqui é mulher nós estávamos cegos, mas somos, tipo, somos corvidos. Somos pessoas que tem... tive o que eu assim sou em casa. Civilizados. Civilizados. Civilizados, eu com Civilizados, exato. Eu saio com o Tiago, meto-lhe a mão em cima e pego-mei. Claro que tinha que sair. Tá, pá, aqueles 10 minutos até ao, até ao poço d'água, até à torneira, estava... E ainda continuei a meter mais, mais <risos> lenha na Mas treino. também foste. Mas também foi. Ah, pá, fico mesmo, tive que ir. Não, tive que ir. Aquilo termina como? Ele encher o Jérícano d'água. Okay. a beber aquela merda de penalti quase <risos> a pegar daquilo e a mandar aquela merda para o caralho para o meio do monte <risos> e termina assim a história do Jerry cambro ou seja, e voltaram ele... para a tenda? não, não, não, foi para a tenda e ele falou ele foi, ele ah, foi ele vazou... dormir, ele foi dormir, <risos> ele, foi dormir. <risos> <risos> ele, Cadê? ele não foi dormir, após foi para lá e tu? Yeah? Apá, eu fui eu fui com ele, ah. já nem sei mas, mas fui com ele, disse não vou voltar para a tenda sem nada na... sim, sim, sem sim, o Jerry cam na mão, não é? depois fui, e sei que depois no <risos> um dia a seguir ou passar dois dias, um, passei por o gajo homem. Pelo o líder? Calls, o por líder. líder? Mano, eu nunca mudei de cara tão rápido. Aparecia a área, estás a ver nos Many Faces? Que, sim, sim, por... sim. Era outra pessoa. <risos> <risos> não me reconhece, me te acho que foi a camisola Balar, à cabeça. Valar o orgulho, Claro não que não conhece. te reconheço.